E aí, gente! Sejam todos muito bem-vindos. É o Bigodão na área. E hoje eu tô com um cara aqui que eu queria trazer muito no canal. Bruno Clash! É o Barbom. É o Barbom. É o Bigodão <risos> aqui Boa. que tá, tá, tá na esperança de ser um o Bigodão de verdade. Tá, tá mas indo, tá um indo. Tá um, tá um dia vai. Um dia vai, Brunão. Galera, seguinte. No vídeo de hoje eu queria fazer um vídeo né? aqui no meu canal. Há muito tempo que eu já vi alguns youtubers fazendo, mas nunca fiz. E eu chamei o Brunão pra gente fazer essa parada. Né, Brunão? Vai ser Ó, engraçado. Vai, ser, vai engraçado. ser engraçado. O nosso desse vídeo é ser é zoega... É. <risos> é, o lance desse vídeo é ser zoeiro, galera. Então, ó, eu acho que vocês já devem estar imaginando aqui, pelo só pelo. É. Como é, que é o nome disso aqui? É... Esconde rosto Esco... Tapa olho <risos> É o tapa olho galera Nosso tapa olho duplo aqui Eu vou botar o tapa olho aqui E o Brunão vai comandar a partida Na verdade é, Vamos tentar fazer vai alguma dar merda. coisa vai dar, vai dar merda Isso é fato Mas vai ser engraçado Mas vamos dar risada fato. certeza é, isso, é, isso é fato <risos> Galera então já desce aqui embaixo Já deixa o seu like Se inscreva no canal Clica aí Clica aí Se inscreve É o pessoal tem que se inscrever O Brunão pediu é. O pessoal tem que se inscrever Então vamos começar o vídeo Vamos começar Vou começar a botar lá, aqui Meu Deus do céu Mostra Apresenta o deck pra galera Brunão Bom galera, eu vou pegar aqui Agora não tá vendo nada, eu já tô mostrando aqui o Whatsapp Onde tá as meninas, tô brincando é, <risos> Esse aqui é o deck, é o deck de Golem Baby Dragon, Bruxa Sombria Bandida, Mega Servo Flechas, flechas, eu não sei como você vai acertar mas beleza é. E o Relâmpago, também não sei onde ele vai acertar E, e o Coletor Elixir Capaz de colocar na ponte, mas beleza, tá valendo, vamos tentar Mano do céu A gente vai tentar, vai fazer o possível Esse é o deck, vai. é um deck forte, né? É um deck forte É um deck forte a Se gente... você estiver enxergando, é. né? É Então, galera, a gente escolheu um deck de golem Por não escolher um deck de golem, né? Ele que bolou Pelo fato de que a... a gente acha que vai ser um pouco mais fácil A gente acha que vai ser um pouco mais fácil Pelo fato da partida ser um pouco mais lenta E ter como mais pensar um pouco, um pouco mais né? Vamos tentar, A vamos gente ver. espera, né? É. Aí pega um log bait e aí ferrou Nossa, né? ferrou, mano Meu, Deus, ser funk Cara, que estranho tá aqui. Nossa, eu não, não consigo ver nada. Hein? É, não, Eu não. sei se eu tô olhando aqui. A câmera, <risos> a câmera, tá câmera, é. câmera, câmera. É. Seguinte, <risos> <risos> Tá olhando pro lado errado ali. <risos> tá olhando pro lado errado. Ó, nós estamos aqui no desafio clássico, porque, né? Fica mais justo também, pra não ter nenhuma. muito forte, nenhum Pela, muito fraco Pelo amor de Deus, né? Tô é, tentando subir troféu aí. É. Vamos amacalhar com a continha ter... do nego aqui, pô. Vamos valor. perder demais, né? Então, aí ele vai pegar aqui, vai clicar o batalha e eu quero ver. Pega aí, pega aí. Pega tá, aí. beleza. Ó. Pega aí. Cadê o. Pô, pega aí, pô. Cadê? <risos> Começou as trollagens, cara. Tá? Começou, beleza, nós, beleza. Acho que me trollando aqui ao vivo. Mano. Então, é, acho que eu vou ter que clicar pra você na batalha, né? Tá. bom, aí você. a gente já combinou algumas coisas, tipo as cartas, né? 1, 2, 3, 4, lado direito e esquerdo, que eu acho que é o básico. É. Né? E aí o resto é Deus que sabe, mano. Vamos é, que vamos. Tu clica aí porque o cara... Nossa, que é só, só aqui, ó. Desceu aqui é, que... já foi. Foi. Agora espera aí, foi. vamos ver. Beleza. E torcer pra. <risos> mano, é. Nossa, eu agora, agora eu tenho um que ver aqui. também, eu Ferrou um pouquinho, vamos ver. Tá, lá. calma aí, aí, calma aí. Peraí, deixa eu tirar aqui que tava. Bom, pronto. E eu tenho que ver as cartas que tá. A carta 1 é o Golem. Cartão é Essa daí. Essa aí é o Golem. Dá pra você colocar lá atrás. Isso aí mesmo, aí mesmo. Aqui mesmo? Pode soltar. pode. Soltei. Não, não soltou ainda não. Soltei. ela voltou, ela voltou. Boa. Aí. Soltei. Soltou o Golem. Eu tava esperando Passa, você jogar. Ideia. Não fez nada ainda. Vamos ver. Tem Baby Dragon na 1. Um, Bruce Sombri na 2. Aqui é 1? Um. Esse é... Não, esse não clicou ainda não. Espera aí que ele colocou coletor, mano. Vá, vai de Baby Dragão, isso mesmo. A um atrás. Isso, aí, aí, aí, aí é melhor. Um pouco mais atrás. E agora... Tem Ai, relâmpago não. ali, ó. Tá. Se ele soltar alguma... A 1 um é relâmpago. Se a ele um... soltar alguma coisa, a gente bota. Ih, ele botou o M-Dragon, mano. Põe a 2, dois, a 2, bruxa sombria. Isso, põe. A... Mais pra adiantado, mais adiantado. Adiantado, mais adiantado, mais adiantado. Adiantado. É, pra tentar ver se. <risos> Nossa. Tá, calma aí, mano. Calma aí, o mano. O deck do cara de peca com Mago elétrica, mano. E bandida. Nossa. Super senhora. counter, ferrou, mano. Jesus. Deu um tá. pouquinho de dano, mas tirou só 500, mano. Tá, beleza. Nossa, a mano. Gente... Agora a 3, três, a 3. Três... Não tá... tá. Tá, O que a gente faz? A 3 né, em cima da sua torre, mano, da esquerda. No, não, na esquerda. O que, que eu fiz? O que, que eu fiz? <risos> Você jogou na direita, agora a 4, a flecha, mano, a flecha. 4 na sua torre, daí já caiu a torre, meu Deus do céu. Boa, aí aí, aí sim, isso. Pera foi? Aí, deixa eu ver. A ah, 4 no meio, na, na sua torre de trás. Isso mesmo, aí, vai, vai, vai. Mas só lá, esquerda, esquerda. Ai, já foi, não, né? Não foi, não foi, não foi. Não foi? Não foi, não. Caramba, todos perdemos já. O Pecão chegou na nossa torre. Chegou, Ai, o Pecão mano. chegou, ferrou. O Pecão ferrou. Mano, mano, a gente pegou um deck counter na primeira, mano. A primeira nossa. vez não deu muito primeira bom, vez não, não deu muito certo, né? Mas foi, foi mais ou menos um teste. É, Vamos foi, tentar foi. ganhar, mas, cara, não é de certeza nada aqui, viu? Não é de certeza, mano. É. Mano, vocês não tem noção como é dificultoso a gente tentar jogar com. Né? Não saber o que a gente tá fazendo, qual é a carta que é, a gente tá fazendo? É, porque você assistindo. vendo, você consegue reagir rápido nossa, é o que o cara mano, faz, mas. Tá... Você falando e você tentando fazer sem ver é Dá uma agonia gigantesca, gigantesca. E eu, mesmo. eu a vontade de colocar é. a mão no meio e falar, <risos> peraí, deixa eu jogar <risos> pra você aqui rápido. <risos> que é tá. absurdo. Tá, beleza. Ó, vamos tentar mais novo, um. De novo? Vamos tentar mais uma? Vamos embora. Jesus, vamos zerar esse desafio aqui. <risos> vamos, Jesus, vamos zerar esse desafio aqui. <risos> zero vitória. Desafio. Vai, vai ser muito desafio demais. de zero vitória. Nossa, vitórias. mano. Já puxou ou não? Não, vou clicar agora. Pode? Tá, beleza, pode ir. Foi. Tomara que venha um deck que não tenha é, peca, né? Pô? É, tomara. A gente tá com um deck de bônus, tomara que não venha com peca. Deixa eu ver se eu. Beleza, eu Ó. Aí, beleza. O que uh... a gente veio aí na mão? Deixa eu, ver, deixa eu ver, deixa eu ver. O Golem tá na 4. O Golem e... tá na 4? E na 3 tá o Mega Servo. Tá, beleza. E aí atrás, segura um pouquinho. Pode soltar se quiser já. Aí... Não, não soltou não. não soltei ainda. É, Calma aí. Foi, aí... fora, isso aí. Agora foi? foi. Agora foi. E aí a Bruxa Sombria tá na 4, o Mega Servo na 3. Vamos esperar vamos ver. Ele colocou o Golem do outro lado. Então põe. Não, a Bruxa Sombria do outro lado pra segurar, mas que? segura aí um pouquinho, né? Aqui? É, segura um pouco. Tá. E aí a gente joga a bandida também atrás pra defender. Ele jogou o Mago Elétrico. Solta aí, solta aí. Agora, a bandida... Não, a... Tá, Mega Servo do lado esquerdo. Aqui? É, três três lado esquerdo. Não, esquerdo, esquerdo. Calma, calma. Esquerda eu confundo. Eu confundo. Além de estar com os olhos vendados, eu sou danço pra esquerda e direita. 4, quatro Agora, do lado esquerdo também. Do lado esquerdo também. Meu Deus. Tem que defender, mano. Vamos ver. Ih, ele derrubou uma torre. Derrubou já, mas Deus que cruel, mano. 3... No lado esquerdo pra defender também Aqui é a três? É, isso mesmo. Ah, no lado esquerdo, lado também? Esquerdo, isso, isso. Tá. Nossa, agora tudo no do lado esquerdo. Tá, o que mais agora? Uh... Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, não tem, mano. Ah, um do lado esquerdo, um do lado a esquerdo, um, um do lado, é? esquerdo. lado esquerdo. Você lado derrubou é. uma torre já também. Eu derrubei também? um do ah, lado esquerdo, você não pôs a um no lado esquerdo. Não pôs ainda. <risos> Caraca, pôs Agora, pô, perdeu, agora pôs. Agora perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu tudo. 3x1, perdeu. 3x1 de, <risos> de novo. <risos> ah, mano, tô tomando. Não, agora hora. você levou uma coroa, pelo menos. Ah, pelo menos uma coroa. Tá evoluindo. É ruim, é muito ruim. O cara tava com um deck de golem, Aí ele põe tudo atrás, pra você defender, é impossível, mano. Caramba, galera. Cara, eu acho que é melhor. <risos> eu acho que é melhor tirar o feitiços, ah. mano. E botar não, só vamos, carta, tá vamos, ligado? Vamos tirar os feitiço, Vamos tirar os feitiços. Porque feitiços. feitiços não adianta, mano. Você perde tempo no, nos feitiços. Vamos encher de carta na tela, mano. É, galera. Não adianta botar feitiços É, nesse coletor também que, não, não adianta. Não adianta, né? Mas só se você tiver alguma vamos, coisa vamos pra defender. poluir a tela, tá ligado? Tá, vai aí, Deixa o... eu botar aqui algumas cartinhas. Tá? Beleza. Conseguimos fazer umas mudanças aqui, né, cara? Fizemos umas mudanças. Nossa, calma aí. Fizemos algumas mudanças aqui nos. Ah, tiramos feitiços. É, tiramos feitiços. Tava devido a falar. Obrigado, Bruno, por me ajudar aí. <risos> tiramos feitiços. É, tiramos feitiços daqui porque, galera, é muito complicado usar feitiço. É. É impossível quase acertar Pintiço Tem que pintiço. na tela é complicado Pelo menos a gente, a gente, o que a gente fez foi tentar colocar cartas que poluíssem a tela pra tentar dar trabalho É Que aonde é ele colocar, por exemplo, pode oh. dar um trabalho pro cara e ele tem que fazer alguma coisa Ou perder tropa, né, de repente É isso mesmo, vamos então pra nossa terceira partida e tentar Sei lá, a gente já conseguiu levar é. um, uma, uma coroa torre É, uma torre ali, uma torre ali foi <risos> Vamos tentar agora alguma coisa a mais, É, vamos porque lá. a ideia agora é defender tudo, tentar é. defender Derruba uma torre e defende Bora, vamos por... lá. deixa ele okay. pra lá De novo Ó, se você perder mais uma, acaba o desafio, mano. Batalhei, cliquei. É, é isso aí. Vamos é. É. Agora tem que. Vamos tentar, vamos rezar aí pra não dar sentido. Vamos um certo. tentar, mano. Ó, Ó, deixa assim, deixa eu só. Tá, pra poder beleza, ver é boa. Beleza. É, saiu sem golem na mão. Põe o. O 1. Um. O 1. Um, é esse 1 um aí. É, atrás do, da torre no meio, isso. Aí mesmo. Um pouco mais. É, pode... Não, não saiu, não saiu. Boa aí, saiu. Agora também não veio o golem ainda, mano. Agora tem que pôr na esquerda o 4. 4 na esquerda. Não, na esquerda, na esquerda. Na direita, desculpa. Não. Nossa, caguei. Agora fui eu caguei. Tá, beleza. Mano do céu, Jesus Cristo. Vamos o 4 de novo na direita. Na direita, na direita. Agora, na direita, na né? direita isso, calma isso. aí. aí, ai, ai, ai, aí mesmo, aí mesmo. Aqui, né? Nossa, fui eu que caguei agora. Tá, ferreira, beleza. Mano, não, aí é, tá tranquilo. Cadê o golem que não vem, mano? Ó, o 4 na esquerda. O 4 na esquerda. Isso, vamos, vamos tentar montar o uma coisa isso. Aqui. E agora o 4 de novo na esquerda. Mas avançado um pouco. Isso, aí, aí, aí. Pronto, pronto. É golem. É o gol Isso, foi o gol. Tá. Agora a gente vai tentar botar o. 3. 3? Na esquerda também. É que é o 3? Isso, isso mesmo. Aonde? É, na esquerda, na esquerda. Na esquerda? Isso, aí mesmo, aí mesmo. Que... Pode soltar. Ô, Rio! Não acredito! Mano. Não acredito! De pô, novo! Foi o 3. Não, foi o 2, na esquerda. 2? Isso, é, é o esquerda. Isso. Ai, caraca, mago elétrico. Ah. Ai, não foi, não foi, foi. Não foi. foi, foi. Isso, agora foi. A 4. Eu a 4 na esquerda de novo, na esquerda de novo. Aí, ai, ai, ai, ai. 4 de novo, não foi, não foi, não foi. Aí, aí, agora foi, é a ah, pecora. Ah, a Pecora? A gente pega ela com o exército esqueleto É, ele tem Pekona Ah, tá, beleza, entendi Agora tem que botar o gol, mas não tem gol ali. Ó, o 4 de novo lá atrás, na o esquerda quatro. Opa Deixa eu ver se foi, foi, foi Foi? Na mas foi sem querer Não, não foi, Na tela não foi tá Ah, aí. tá Mas, que... e aí mesmo, só tá E veio o corredor Corredor? O que, que é a nossa carta? Agora, a 2 na esquerda de novo 2 Na esquerda, na isso na aí esquerda. mesmo, pode soltar Deixa eu ver, agora 4 4 Na esquerda isso aí. Na esquerda. Aí aí mesmo, pode soltar aí. E... Tá aí. Não, tá. não foi, não foi. Não foi? Ih, caraca. Ah, tá sem elixir, desculpa, peraí. Ah, tá. <risos> segura aí, segura aí. Agora pode pôr, agora pode pôr. E já põe a 2 na esquerda também, atrás dele. Atra... Não, atrás, não, atrás. Isso aí. Não, não foi, não foi, não foi. Vai de novo. E agora a 3 na esquerda. 3 na a esquerda. Três. Adiantado, adiantado, mais adiantado. Aí aí. Ih, não foi, não foi, não foi. Não, seleciona ela, seleciona ela. Ah, tá. 3. A 3 não tá selecionando, não tá selecionando. Não, mais pra cima, mais cima. Assim. aí, aí, aí. Foi. Vai, vai, Nossa, difícil demais, a, a mano. A gente levou alguma coisa? Não, ainda. Ele eu... levou só uma na nossa. Ai. Nossa, mano, de novo, de novo. Meu Deus que, do céu. O que, que faz? Ah, três na esquerda. Ai, caraca, ele três levou mais uma em torre. Mais uma? Nossa, tá vindo com duas peças. Ah, ferrou. Três na esquerda de novo. Nossa, <risos> Três na esquerda. Tá, beleza. Meu Deus Calma do céu, aí. mano, foi embora. Já <risos> era. Acabou de novo. Ô, oh, sofrência. Mano, é, é horrível, cara. É horrível. Eu fiquei imaginando o desespero que você fica, mano. Tem mano <risos> do céu, cara. É muito. Eu, eu não Meu sei Deus as Deus cartas. Agora a gente vai. Será que eu vim lendária, Bruno? Que que imagina imagina que... se vem, mano. mano imagina... Aí é se assim, vem, tá vem mano. Mais, né? <risos> não, não, não <risos> vai vir. Ia ser muito, né, mano? É, é louco. Eu já tive amigo meu que ganhou lendária em baú de, de três vitórias. Mano, o, o Rafa, Rafa ganhou Vasco. em 0 vitórias, oh, cara. Tá louco, é? surdo, é? é loucura isso aí. Desse Caraca, zero. doideira, mano. A gente tentou. A gente é, tentou. tentou. É, a a pessoa <risos> sabe que é difícil o negócio. Cara, se vocês acham que a gente foi muito mal, tenta em casa. Tenta em casa. não é fácil. É doideira o negócio. É difícil demais, cara. É muito louco. Mas, enfim, é isso. É isso aí. Foi ah. doideira. dar uma acalmada agora com é um o negócio desesperador, cara. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Foi meio zoeira. A gente não conseguiu levar é. mais uma. A gente não conseguiu levar nenhuma, né? Nenhuma. Pelo menos a risada vocês vão ter dado certeza. É, pelo menos risada, né? Leve vocês esse vídeo vão, na diversão. A gente sofreu. A gente sofreu aqui, cara. Foram 10 gemas Nossa. no... Nossa, Nossa, cara casquinha também, né? 10 G, que Imagina é? os caras jogando, devem ter falado, mano, que cara ruim esse cara, mano. Não, mas é isso aí, galera. Não esquece de deixar o seu like também de se inscrever que no carinho, canal, é né? Passa lá no canal do Brunão. Eu acho meio difícil não, você não se inscrever. Não, demorou. Não tá inscrito lá. lá, mas passa lá. É nóis. É isso aí. É isso aí. Valeu. Um beijo no coração de cada um e valeu!